Meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural que está começando agora, hein, para você curtir o final de semana e que final de semana? Final de semana de carnaval, então espero que você curta! Muito bem acompanhado com a família, com os amigos, tá bom? Aproveito para pedir para você já de antemão para sentar o seu dedinho aí no like, no amém, deixar o seu comentário e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e curtir o final de semana, claro, né? Antes aqui das informações musicais. Quero agradecer o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos, cuidando da nossa saúde e da saúde de toda a nossa família. É a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira. Ô, oh, seu Luiz Oswaldo Moreira, um abraço para o senhor, um abraço também para toda a equipe da farmácia Big Forte Prata 1, beleza? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre a farmácia Big Forte Platão, porque agora vem a programação musical então diretor, roda a vinheta muito bem, hoje sexta-feira tem o Carnacanto, Canto, né? No Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste. É um, uma sexta-feira maravilhosa com samba da nega a partir das 7 horas da noite. O Bar Santo Canto que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Ô, oh, beleza! Muita programação bacana hoje, hein? Hoje, amanhã e depois. Hoje, sexta-feira, tem também programação especial, como sempre, no Pier 53, em Americana, com Artéria Rock, a partir das 8 horas da noite. Vai curtir muito rock and roll nesta sexta-feira, lá no Pier 53, hein? Que beleza! Já amanhã, sabadão, tem o Carna Rock, também a partir... Das 8 horas lá no Pier 53. Muito bom, hein? Card Rock lá com a banda Nós 4 no Pier 53. E domingão, encerrando a programação musical do Pier 53, tem Alana Monteiro. A partir das 13h30, 1h30 da tarde, no Pier 53 que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, Praia dos Namorados, em americana. Ô, oh, beleza, hein? Cervejaria tem também aqui na nossa programação. Três Américas Cervejaria Artesanal. É, fica nas dependências do Vila Multimall em Santa Bárbara do Oeste. E hoje, sexta-feira, tem Camila Pezente mandando o melhor da MPB, pop rock nacional e internacional lá no Cervejaria Três Américas. De amanhã, sabadão, tem a banda The Big Dodgers, mandando o melhor do rock dos anos 70 e 80. Os dois shows a partir das 8 horas da noite. Que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Nas dependências, como eu falei, do Vila Multimall, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Dado o recado, porque agora tem informação deste lindão que vos fala, é... Marcos Estevam, eu estarei lá no O Nosso Bar em Sumaré, onde eu me apresento a partir das 6 horas da tarde, muito chope gelado, cerveja, ótimas porções e um espaço que foi inaugurado na semana passada, dia 10 de fevereiro, tá bom? E eu estarei lá nesta sexta-feira mandando o melhor da MPB Pop Rock para vocês, que fica na Avenida 7 de setembro Número 955 na Vila Menuso, em Sumaré. Legal! Espero você lá, hein? Para curtir comigo, cantar junto comigo lá no o Nosso Bar em Sumaré. Agora, um rapaz, um jovem que está sempre na nossa programação é o Juarez Angelini, que nesse, nesse sabadão amanhã estará no um Empório Prime, em Americana a partir das 13 horas, uma hora da tarde, o Empório Prime, que fica na Rua das Paineiras, número 164, em Americana, lugar muito gostoso. E sabadão tem mais, à noite tem mais, Juarez Angelina ele estará no Vilarejo, o oh beleza, que fica na Rua Duque de Caxias, número 987, na Vila Santa Catarina, em Americana, o Juarez que manda o melhor também, do pop rock, do rock nacional e internacional. E encerrando a programação deste final de semana musical, aqui no Boletim Cultural, tem a programação do Espetos e Cia, onde nesta sexta-feira tem Danilo Giroto a partir das 8 horas da noite no Espetos e Cia. Lugar muito gostoso para você curtir com a família ou com os amigos. Tem brinquedoteca, então pode levar os filhos também. Amanhã, sabadão, tem Gabriel Ferreira, no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Beleza, pessoal? Dado o recado aí, então, para você curtir o um final de semana muito musical. E agora aquele recadinho para você que foi ao médico, ele receitou o medicamento, aí, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia de credibilidade. Essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, é a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira e toda a família cuidando de quem? Da nossa família. Há mais de 40 anos, pessoal. Olha só, fica na Avenida... Da indústria número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o um telefone na tela aí, o um telefone, o um WhatsApp, porque eles entregam medicamento aí na sua casa na sua casa, no seu trabalho, cobrando a taxa mínima. Então, pessoal, pode contar com a farmácia Big e Forte Prata 1, com certeza, viu? Beleza? Legal? Agora a programação aqui, hein? do cinema, para você que não quer música, não quer barulho, não quer agito, quer o escurinho do cinema, aquela tranquilidade, aqueles efeitos sonoros, então pega aí a programação do cinema. Roda a vinheta! Nas telas do MoveCon do Tivoli Shopping, continua em cartaz Avatar, o caminho da água. O gato de botas 2, o último pedido.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 E o filme nacional, Desapega. Eu sei que desapegar não é fácil, mas nós vamos conseguir isso aqui. Muito bem, pessoal. Essa é a programação, então, do Muvicon, no Tivoli Shopping, que vai até o dia 22 de fevereiro, a próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Bom, bem, meus docinhos de Amora, com cobertura de flocos, eu fico por aqui, Aguardo vocês no próximo programa. A todos vocês um ótimo final de semana. Curta bastante o carnaval, beleza? Valeu e tchau. Tchau!